Olá desbravadores. meu nome é Luciano, temos aqui a Iris, nós vamos conhecer o Whitecliff Park e o Lighthouse Park aqui em West Vancouver, a Iris vai falar um pouquinho da gente sobre o Whitecliff Park. Bom, é a ilha onde o Aaron ficou preso durante cinco anos, então se você assiste, você vai conhecer ela. Muito bom para todos os seriadores reconhecerem alguns dos cenários que foram usados nas gravações. Vem comigo! que o Oliver ficou 5 anos na, na ilha, que porra? Subi tudo isso. Tamo aqui desbravando essa trilha para chegar ali na praia que fica embaixo do White Cliff Park. E eu queria expressar meu descontentamento porque esse caminho aqui não tinha nenhuma calçada, a gente teve que andar no meio da estrada. Estamos chegando, tá feliz que a gente finalmente chegou? Finalmente, cara. Eu sei. Ah, só você. vindo a típica praia canadense de pedrinhas ali temos nossa amiga desdobradora Iris e ali o White Cliff e aí, o que você achou das praias de pedrinhas dessa vista que maravilhosa que a gente está tendo é lindo. Show. só é difícil chegar <risos> impossível um West Vancouver ajuda a gente, pelo amor de Deus nem todo mundo que mora na região é rico nem todo mundo tem um camaro nem todo mundo tem um camara amarelo não, que, brega. <risos> não é? que brega Que brega, camara amarelo Beijo, gente, não vou falar mais bosta não Agora vamos tentar chegar em Lighthouse Park Antes do sol se pôr Vamos ter que correr Então, bora Oi meninas Estamos aqui. Mentira. Então, gente, estamos aqui descendo a Beacon Lane. Agora, última parada, né? Última última, de... turistada, do última dia. turistada do dia. A gente está indo lá pro Lighthouse Park. Nossa, já estamos chegando. Amém? Graças a Deus, viu? Você tá com medo? Não. Medo de quê? De urso. Esse lugar aqui é um dos mais bonitos que eu já vim. Dá pra ver a lua? Eu acho que dá pra ver a lua ali, gente, no canto ali. A lua já tá começando a aparecer, o sol tá se pondo. Cadê o sol, gente? Ah, o sol tá pra lá. E ali, a grande estrela, o farol. E aí, valeu a pena? Muito. Hum. apesar do cansaço, foi uma vista linda, foi uma experiência maravilhosa. E vamos subir rapidinho, já tá escurecendo. E a gente não quer trombar com nenhum urso. Falou!